Na semana do meio ambiente, o Laboratório 2000 irá lançar 5 vídeos curtos com 5 pequenas mudanças no dia a dia que podem fazer uma grande diferença na sua vida, uma de cada vez. Estreia segunda-feira, às 11 da manhã. Não perca!